Fala, galera minimalista! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje, a gente vai reagir a alguma coisa novamente que o Tomás, nosso colaborador, trouxe. Tomás, dá um oi e já fala o que a gente vai ver por aqui hoje. E aí, pessoas, tudo bom? É, esse vídeo foi recomendado pelo YouTube, uhum. ele achou que eu deveria mostrar. Uhum. E assim, é uma rotina de limpeza tipo, para manter a casa limpa. Uhum. Se eu não me engano, até coreano isso aí, tá? Uhum, uhum. Só que eu não concordei muito com essa rotina. Certo. E depois eu trouxe um, um outro um segundo vídeo também uhum. do mesmo tema para você dar uma analisada aí. O que, que você costuma fazer em casa? Que dica que você pode dar para limpeza? Uhum. você acha que essas coisas que ela tá fazendo é viável, se uhum, não é? Ela uhum. falou que começa limpando os pratos, colocando... Da... Acho legal esses organizadores de pratos. Você acha legal isso aqui? Eu acho bonitinho né? o jeito que coloca os pratos naqueles madeirinhas Ah, assim, essas coisas assim, eu, eu vou te falar que eu, depois de um certo tempo desse vídeo, eu uhum. fiquei tão incomodado com outras coisas <risos> Era pra ser um vídeo pra te relaxar e te, te deixou incomodado então, senhora, você vê que é bem organizado as coisas e tal, uhum. mas isso é uma rotina de limpeza. Uhum. Aí tudo bem, ela faz comida também, porque ela tá mostrando um pouco da, da rotina dela. Do dia a dia dela. Mas ela vive pra limpar, não, não tem condições, oi. <risos> é muita coisa, muito, muito, muito tempo utilizado, né? O que ela tá fazendo? Ela, tá, ela ferveu o pano pra limpar, né? Hum, Ela fez tipo uma misturinha ali Sim, pra, pra poder pra, limpar os armários Os, os armários aqui de casa, eles são exatamente assim, ó, uma fórmica é, brilhante E te falar que não suja tanto assim não, apesar de que eu não cozinho muito óleo né? A gente usa é, azeite, bem pouquinho também, por causa da dieta mesmo Mas, bom Pessoal que gosta de fazer a limpeza, tem, tem, tem gente que ama limpar a casa, vive por isso também. Oh, mas tudo bem fazer uma faxina, Ser rotina seria muita coisa, né? Mesmo, tipo, seria não muita é coisa. muita coisa pra uma rotina. <risos> rotina pra mim é um negócio que você faz, assim, pelo menos... Todo dia, todo dia. Né? É. Ah, não vou dizer todo dia, mas sei lá, tem uma frequência, uhum. não é uma coisa que você faz uma vez por mês. Uhum. A casa bem organizada, a pia branca, parecida com a minha também. A, inclusive, essa, a pia mesmo, ela é, é o mesmo formato da minha. É, inclusive, eu trouxe esse vídeo porque realmente me lembrou muito sua casa. É, assim. parece é, muito é, a é, cozinha. Ou, pelo menos a, o, o, o tampo, né, de, de branco e o armário branco com a pia, essa pia, pia cromada, que é um escovaço escovado, uma coisa assim. Tá limpando os potinhos das coisas? Então, eu... Limpo... Tipo... Nossa, limpa até as beira É, é um exagero, é tá? Demais é demais um exagero É, é um exagero. Assim, num, eu, ou... não, eu, não, eu não vou não, falar vamos que... Lá, vamos lá, lá, ou eu sou muito preguiçoso. Não, tô... olha, eu vou te falar assim, que pelo tempo que eu tenho hoje, eu e minha esposa, a gente não tem a capacidade de fazer isso. De verdade, não dá. Seria o ideal? Talvez, talvez não. Eu acho que talvez... Tipo assim, olhando assim, ah, ela até tá economizando água, que ela desliga e liga a torneira e tal. Mas a casa é bonita, hein? Lindíssimo, gostei. Tirando o quintal aí, que é um, um pouco duvidoso, parece ter uns matos bem acentuados aí. Mas é detalhinho, tipo, limpando a boquinha da panela, limpando, sabe, umas bordinhas que a gente deixa passar. Apesar que eu jogo tudo na máquina, né? A gente dá uma limpadinha assim, uma... joga uma aguinha antes de levar na máquina e lava louça. E quem não tiver, eu já recomendo a ter, tá? Que é uma mão na roda. Tomás sabe, Tomás que também falou pra mim né? quando eu não tinha, não. eu tinha casado. Isso aí é a coisa que mais salva casamento na vida. É... Você, você não quer ficar perdendo tempo lavando louça. ah, é. é Não é divertido, gente. Eu sei que tem pessoa que acha que é relaxante, mas... Lava-louça não. Você pode usar é tá seu bem, tempo para fazer tem outras coisa coisas né? melhores. É, exatamente. Tá fazendo de um omelete aí com. Um ah, então, arte. assim, é. Por exemplo, eu gosto de cozinhar, eu acho uhum. legal cozinhar e tal. Eu até sou meio chato na hora que eu tô cozinhando de uhum. não fazer muita sujeira e já deixando meio organizado. Ela tá mostrando meio que a rotina dela, mas assim, ah, na real, no fim aí, o que eu achei. Uhum. Era só que a, a, a senhora aí, ela é tipo, empregada da casa, sabe? Ela, pessoas... é, ela, ela é dona de casa, mas ela perde também muito tempo fazendo os assim, detalhes. Eu, eu sei que, é, talvez, por ela fazer isso, as coisas vão durar mais, alguma coisa assim e tal... Mas talvez é, pode ser que, que esteja um, um, um exagero aí na hora da, da Não, limpeza. Tem né? a, ela tem a. Tem a lava-louça, lava né? lava-louça. Né? Por que, que ela lava aquelas coisas na mão? Pois é, é. Pois é. Verdade. Pra que fazer isso, minha senhora? <risos> que diferença vai <pra> fazer? <risos> tá, tá, tá, tá muito exagerado. É, é, é porque as pessoas são, chegam a um ponto de serem tão metódicas tão metódicas que passa a ser, tipo, comum na vida delas fazer isso. Assim, não, é. não precisa ser um extremo, assim, né? A gente costuma falar. Porque, assim, se você faz uma limpeza normal na sua casa diariamente, não costuma acumular muita sujeira e tudo mais. Fica mais fácil. Nossa, até os cantinhos da madeira, né? Pra, tipo, é, realmente, realmente tem um cuidado extra, né? A gente vê que tem um cuidado extra. Mas até quando isso aí é necessário, né? para ser feito todos os dias, né? É. Olha A olha casa isso. é linda, tá? Alexandre. Eu conheço pessoas que fazem isso, tá? <risos> tipo, é, não, eu, não, uh -huh. eu não vou nem muito longe, assim. Uh -huh. Na minha família mesmo. Uh -huh. uma pessoa que, que vive pra isso. Só que, assim, a pessoa ainda tem outros compromissos, tá? E tipo, tem, tem filho pra cuidar, uh -huh. tem coisa pra fazer, e tem trabalho, não sei o quê. Mas, mesmo assim, a pessoa faz esse tipo de coisa aí todo Sim, dia. Fica, tipo, 4, cinco horas fazendo uma... Uma limpeza de rotina que não talvez fosse você fazer uma vez na semana, vamos pôr assim, né? Você, ah, uma vez na semana, beleza, vou pegar e vou fazer uma vou dar uma, uma limpada geral. Isso é uma faxinona. Agora, no dia a dia, você tem um dia corrido, ou mesmo que você não tenha um dia tão corrido, mas você quer aproveitar melhor seu dia com outras tarefas. Né? Eu acho que é mais legal. Então, vamos lá. Onde eu queria chegar com uhum. assim, isso? Uhum. Ah, Bom, eu não sei quantas pessoas moram nessa casa. Nem sei se é <risos> tem muita eu, coisa. Não, não, vou, não vou questionar. Eu vi duas assim, só: né? ela e o marido. Pelo que eu vi até agora, Acho que, pelo que eu vi, ela tem uma, uma, uma Ah, tem uma... Também, ah tem, tem uma filha. filha. Aham. Mesmo assim, bom, bom, não vou entrar nesse mérito: Quantas toalhas ela precisa ou não. Uhum. Mas, ah, assim, em relação ao minimalismo, tudo uhum. que a gente tem mostrado aqui nas reações, uhum. a casa dela é bem organizada até. Sim. E bonito. eu acho que eu... É, então eu acho assim o objetivo de você ter uma casa minimalista e organizada não é justamente para você não perder tempo exatamente aí você tocou num ponto que faz toda a diferença de que adianta você ter uma casa com uma decoração maravilhosa e, e você morar no, na, na, na casa em seus sonhos, se você perde tanto tempo tendo que organizar essa casa. Então, muitas vezes, por isso que eu deixo de colocar algumas coisas aqui em casa, e eu provavelmente acredito que você também, por simples pensar assim, putz, eu vou ter que limpar isso aqui toda semana, porque isso aqui vai dar um trabalho. Ou é um móvel muito diferente, que demanda um, um, um tempo a mais, entende? Então, assim, o minimalista ele vai buscar, a, a, através do que, de tudo, é se questionar em tudo. Ah, esse móvel aqui ele vai fazer diferença na minha decoração, mas ele também vai ser útil para mim. Né? Ele não vai roubar muito meu tempo, porque além da gente pensar assim, ah, o, o, se o item que a gente comprar é útil, também a gente tem que pensar na manutenção dele. E a manutenção envolve limpeza também, não só a manutenção de arrumar. Então, se a, o, o objeto ele dá muito trabalho de limpar, já não vale tanta pena. Ao meu ver, né? Lógico, cada um se questione, né? Pra ver o que talvez o essencial para essa, essa mulher, pra essa senhora, ser, seja. É, Vive assim, pra ela é tranquilo, já virou uma rotina, mas ela poderia estar tá aproveitando com coisas melhores, passando mais tempo com a família dela. Não sei como. Porque assim, é, como que ela passa os dias dela, se o marido dela trabalha, como funciona. Mas olhando que é a assim galera. pra. Basicamente, ela vive, ela, ela vive para limpar e cozinhar. Exatamente. E poderia estar fazendo outras coisas também, né? Não que seja errado, porque muita gente vive assim, mulher é dona de casa e tudo mais, mas pode aproveitar melhor o tempo, né? Pode, pode é, modificar algumas coisas em casa que façam ela ganhar tempo. E coisas que ela já tem também, né? Modificar o que já tem. Analisar melhor a sua rotina de tempo, o que, o que é necessário, o que não é. Vai dar uma, uma, uma passando no rolinho para tirar os pelos tá cama. Então, então eu não vi animal aí nessa... É, deve ser, tipo... deve ser cabelo, né? De, de, de... Nossa, Apesar. mas aí, aí você tem que estar muito encanado, mesmo. Tá neurótico com a limpeza. É, é, é. é, existe um, um, assim, um patamar né, que a gente define assim, mais ou menos na nossa mente. Quando é exagero, não... Nesse caso, assim, pra mim e pro Tomás, nesse caso, a gente acha um pouco exagerado demais, né? Mas, assim, se a pessoa tá feliz com isso também, a gente, não, a gente só tá dando a nossa opinião, como eu sempre digo é, mas aqui. Assim, ela, ela tem algumas, algumas coisas aí, aparentemente a casa é meio o campo, né, é meio hum. chácara não sei. Sim, dizer, sim, pa, é, parece. Ela tem a horta ali e tá... tal. Tudo bem, é, é umas coisas até, é legal de cuidar uhum, e tal, uhum. e às vezes se, se ela mora mesmo num lugar assim que tá longe da cidade, aí também não uhum. tem tanto o que fazer mesmo, às vezes uhum. tipo, se ela não trabalha, então se ela é só dona de casa. Uhum. Mesmo assim não, mas é eu, eu, eu, eu, eu particularmente, uhum. não gostaria de passar tanto tempo limpando uhum. cozinhando eu ainda acho legal, que cozinhar uhum. ainda, né? uhum. Acho, acho mais interessante. Mas limpando, não sei. Eu preferia, sei lá, ler um livro. E fazer, uhum. Sei lá, fazer qualquer outro. É, a gente tem que levar mais pro lado do, do criador de conteúdo também, pensando que ela é uma criadora de conteúdo, porque ela faz umas filmagens bem bonitas, você vê takes bonitos e tudo mais. Talvez seja para mostrar, tipo assim: ah, não, eu vou mostrar minha rotina, mas vou ser detalhista, sabe? Então talvez pro vídeo esteja um pouco assim. Né, exagerado para mostrar vídeo as coisas que ela faz. Mas, talvez no dia a dia ela seja um pouco mais leve, vamos dizer assim. Não. Mas é como eu disse, ela se ela é feliz assim, né, fazendo toda essa rotina todos os dias, tudo bem. Para mim não seria o fundamental. Na verdade, quanto menos tempo eu perder com isso, melhor para mim. Bom, já que você falou nisso, uhum. acho que a gente pode ir para o próximo vídeo. E esse aí. Uhum. Esse reza, já... a lenda, ah. é, reza a lenda que ele é. Minimalista. Não, minimalista, vamos dizer assim. É. A casa até. Parece que não tem muita coisa assim, tá? Uhum. Com um estilo ok. Tá, uhum. com... Aquilo que eu falo que é dentro da realidade. Uhum. Assim, uhum. Né? E aí ela tá fazendo uma rotina de limpeza também, né? Mas eu já acho muito mais prático no, no caso dela. Hein? Essa seria, assim, então, na sua opinião, uma rotina ideal de limpeza. Não daquela outra que a gente viu que é mais metódica. É, e rotina, assim, não sei nem se eu usaria o termo rotina, porque Aham. isso aí pra mim é, assim, é uma vez na semana. Então, uhum. até, até pode ser considerado, mas uhum. não é uma coisa que eu ficaria fazendo sempre, não. É, passa um paninho nos, nos móveis, paninho box, isso aí é tranquilo. Padrãozinho, né? Diário de, de para fazer. Então. Inclusive, senhora, eu queria que você desse algumas dicas de coisas que você faz uhum. na sua casa uhum. para facilitar isso aí, porque eu sei que sua casa é grande, assim, uhum. eu moro num apartamento, mas você mora numa casa uhum. e ela não é pequena, uhum. então não deve ser difícil manter ela limpa. Uhum. Ainda mais aqui que a poeira é poeira daquele jeito, né? Sim, é nessa época principalmente tá está sendo bem difícil. sim. A gente tem um aspirador que eu acho que é uma. Mão na roda, quem puder comprar o um aspirador de robozinho, aquele robozinho eletrônico que vai, vai limpando a casa meio que sozinho. Então isso aí já ajuda muito no controle do pó do chão. Nos móveis, nas bancadas, a gente usa também esse paninho aí com álcool, você espirra o álcool e vai passando nas superfícies. E assim, é, visualmente já fica bem mais agradável a casa. Fora isso, aí teria algumas coisas assim, ah, lavar um banheiro e tudo bem, que aí já é uma limpeza mais delicada, você leva mais tempo e tal. Mas é o que a gente faz diariamente, aí uma vez na semana a gente pega e limpa, assim, forte, mesmo. vai pegar bastante coisa, vai limpar chão, jogar água no quintal, vai uh, limpar a piscina quando precisa e tudo mais. Aí dá um pouco mais de trabalho. Mas como eu disse, aí até que, que olhando assim a casa dessa senhora aí, ela... Tá limpando, tranquilo. Essa senhora, acho que é uma moça, né? É nova, é, talvez. Tá, mais, tá é, mais jovem. Mais jovem. Então, assim, ela, ela tem esse piso de madeira que eu acho que talvez... Não sei se seja mais, fácil de, seja mais fácil de limpar, mas... Ela usa um paninho úmido, né? Ela não joga água, com certeza. Eu não sei se isso é um apartamento, que eu creio que pode estar tá parecendo um apartamento. Não fala aqui, né? Não mostra. Então, ela repara o lixo, passa um paninho... Até agora, assim, tranquilo, sabe? Uma limpeza bem tranquila que é a... Retiro lixo. que haja lixo, hein? limpos os móveis. Tapetinho bonito, ó. Gosto desse tapetinho. Então, assim, ó, eu, eu acho que... Um aspiradorzinho. Tem algumas coisas que seriam essenciais aí pra um, pra um minimalista, vamos dizer assim, de questão uhum. de limpeza. Acho que um aspirador de pó, né? Sim, nós temos um aspirador no, desse, é, não, de, meu, não meu, esse... Né? É, e não é esse aspirador que é um senhor aspirador, você pode ver, é um aspirador bem simples, na verdade, de cento e poucos reais que a gente pagou, que é um aspirador de coluna, assim, que a gente usa para o chão, ele é de fio, ele tem uns 5 metros de fio, e aí a gente utiliza em áreas que o robô não pega, se, se você ter, tiver condições de comprar um rosin, assim, agiliza, facilita muito, mas se não, o aspirador já ajuda muito, né, o normal, que... o robô. Pra cozinha a lava louça porque a lava louça é, pra cozinha com certeza indispensável, né? com certeza indispensável fora assim economizar água sabão uhum, uhum, uhum. Então, aí o é que, que ela tá fazendo é, passar um é. paninho na, na, nas plantas isso já é uma coisa que eu já não faço minhas plantas estão do lado de fora também então nem nem dá né? mas algumas coisas assim a mais assim mas basicamente essa daí é uma limpeza bem tranquila né bem tranquila você vê que a casa tem um toque minimalista mesmo. Os móveis tipo, são escuros e tal, mas são básicos é o que precisa. Não vi nada de exagero e tal. Paninho banheiro. Bem tranquilo. Essa já é uma, já é uma rotina de, de limpeza mais, vamos dizer assim, comum, né? Que, que o pessoal já costuma fazer. Ó, dar uma, uma limpada melhor no banheiro e tudo mais. É bem mais tranquilo de fazer, né? leva muito menos tempo também. É, Eu sou do tipo que gostaria de fazer essa limpeza. Poucas vezes, duas vezes na semana, uma vez na semana. Ah, uma vez na semana. Assim, na sua casa, quantas vezes na semana você limpa? E, só, e assim, peraí, aí, antes de você falar Ai. isso, mais ou menos quantos metros quadrados tem sua casa? Caramba! Não faço ideia, mas uns 200 e pouco, sei lá. Mas, assim... Meu apartamento é 75 metros uhum. quadrados. Uhum. Só que aqui a gente sabe que aqui a poeira é, é, é, é muito, é não é nem pouco. É, é muito diferente do, do, do que o resto do país está acostumado, assim. Então, é uma, é uma poeira... Nossa tá no ar o tempo todo, então não importa onde você está, ela suja mesmo e vermelha, que ela é, mancha, Ela parece né? muito, uma parece é. muito, muito, parece muito um piso. Parece... Se você passar o paninho molhado assim, parece que é aí que suja mesmo. Ah, dependendo já do lugar. Já vira instantaneamente é. um barro é. já, é. né? Uhum. Então, assim, ó, mesmo assim, mesmo com a casa com 200 e poucos metros quadrados, quantas vezes por semana você limpa a casa? Sim. Desse limpa. jeito aí que faz uhum. uma rotina dela. Uma rotina? São três vezes que eu conto, só que uma é muito bem limpa. As outras duas é, sabe, aquele passo pra mim aqui, dá uma disfarçada ali, sabe? E ainda assim é muito, tá? É muito. Quando, assim, a preguiça bate, é duas vezes. Uma vez no meio da semana e uma mais pro final da semana. E, assim, eu acho que tá passando de volta. E aí a casa é grande, então, assim, demora, demanda um tempo. Você fica aí umas horinhas limpando. Aí você demora quanto tempo e quantas vezes você faz a limpeza no um apartamento? Olha, a gente faz a limpeza do apartamento inteiro uma vez na semana. Uhum. A gente tem uma, uma área lá, uma, uma área externa, uma sacada, uhum, né? uhum. onde a gente tem dois cachorros que eles fazem as necessidades ali. Aí, ali eu limpo todo dia, Sim. umas duas vezes por dia. Então, isso é rotina mesmo. Uhum. Duas vezes por dia ali eu vou ali e limpo pra manter sempre. Né? Uhum. Não, às vezes acaba atrapalhando uhum. e até pra, pra eles lá, pros, pros meus cachorros, seria ruim, né? Uhum. Então eu mantenho limpo ali umas duas vezes por dia. Uhum. E dentro de casa, só se eu ver assim lá pelo meio da semana, assim que tá meio hum, não tá legal esse negócio uhum. aí, eu passo um aspirador de pó correndo e só. Uhum. É, duas vezes então, praticamente duas vezes na semana. Mais ou menos o que é aqui, é duas ou três vezes na semana também. Então é bem tranquilo. Bom, deu para ter uma noção, assim, mais ou menos do que a gente faz, do que o pessoal costuma fazer. A gente vê uma limpeza mais metódica e viu depois uma limpeza mais comum. O combate vem entre as duas. Vocês vão ver o que encaixa melhor na vida de vocês e vocês vão decidir o que é melhor para vocês também. Na nossa opinião, né? A gente prefere fazer uma limpeza mais básica. Não depender muito disso, porque a gente tem outras tarefas também mais importantes a serem feitas, tá? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal. Curtam, comentem, compartilhem a opinião de vocês, é muito importante para nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo.